Pessoal, é, tem umas dúvidas no canal aí, é, que eu postei falando sobre resolver os problemas é, de tracionamento do, do desengrosso DEWALT DW745, aí hoje eu vou estar tá mostrando aqui, a gente gravou um vídeo, mas a gente perdeu, a gente vai gravar novamente aqui, esse aqui já foi feito, essa manutenção, é, eu vou estar tá mostrando aqui rapidamente como que... Você pode melhorar a máquina de vocês aí, é, melhorar o tracionamento, que essa máquina tem muita reclamação que ela perde tração para puxar a madeira. Essa aqui aconteceu, a gente conseguiu solucionar. São algumas medidas que você tem que é, fazer no seu dia a dia, mas essa, essa revisão que a gente vai explicar aqui, que melhora muito. A, a solução é trocar os rolos da máquina, mas esses rolos são caros e... É, com essas medidas que a gente fez aqui com, essa, com esse ajeito que a gente fez aqui com um, uma dica que eu vou dar de uso no dia a dia aqui, você consegue é, utilizar esses rostos com muito mais tempo. claro que uma hora você vai ter que, um dia você vai ter que trocar eles, porque eles desgastam né? isso é, é natural, então pessoal eu já adiantei aqui, já retirei algumas peças, mas eu vou estar mostrando aqui é, alguma, já, o início da desmontagem, já retirei a carenagem da máquina aqui no não tem nenhum mistério, são os parafusos que afixam elas por cima aqui. No final eu vou mostrar colocando ela, é que aí é só fazer o inverso, né, na retirada. Essa trava aqui, ó, tem que ser retirada para fazer o serviço. Então eu já retirei dos outros dois lados, lá ah, vou estar tá retirando só no finalzinho para o pessoal entender. Ó, retire esse parafusinho aqui, para soltar. Já retirei os outros três, só para o vídeo não ficar muito longo. Detalhe. A primeira vez que você vai remover esse parafuso aqui, é provavelmente você vai perder parafuso. É, é muito difícil tirar esse parafuso sem espanar. Eu, dos quatro, eu espanei um no dia que eu retirei a primeira vez. Mas aí é complicado retirar, tá ok? Então aqui você tem que retirar essa trava. Tá? Eu já até já tinha retirado aqui. Esse, eu chamo isso aqui de, de pistãozinho. Pistão que a máquina serve de guia para manter a máquina nivelada. Já retirei de cá. Aqui embaixo tem quatro parafusos que você tem que soltar. Aí vou retirar outros dois aqui. Para não alongar muito o vídeo. Então você retira. Retirou esses. Essas peças de metal e aqui você vai ter que ter um alicate de pressão para você manusear a rosca aqui, porque a manivela original da máquina você não consegue fazer isso aqui no final não. Você pode ver que você vai desenroscando, e a máquina vai ficar solta aqui no, nesse parafuso né, de regulagem, a barra rosqueada. né. Só lembrando pessoal, se a sua máquina ainda tiver na garantia, não faça, que você vai perder a garantia. A minha máquina já está com quase 4 anos de uso. Para quem fala aí que a máquina da DeWalt é problemática, esse aqui é o top, não adianta. Ele é o melhor que tem no mercado. 4 anos de uso, não substitui rolete, só substituiu escova de carvão. Até hoje. Então você tem que retirar. É tirar a máquina né, da base para você fazer o serviço. É pesado, olha só. Então, tá aí. O que, que é o problema do tracionamento da máquina? Esses dois roletes aqui eles desgastam. O meu até dá para ver no cantinho aqui, não vai focar porque acho que não vai dar para ver direito. Dá para ver aqui que ele já desgastou muito. Ele já tem um pequeno rebaixo aqui da, da, bem da, da extremidade aqui para o meio. Tá? As duas extremidades, você passando na mão, você percebe que elas estão mais largas. O meu vai ter que substituir. Já está chegando a hora de substituir. Porque o paliativo que eu fiz aqui, ele já está no finalzinho. Mas eles ainda trabalham. Né? Eu vou dar uma dica no finalzinho do vídeo. O que, é que pode ser feito. No dia a dia, que vai melhorar o desgaste do seu, da, da máquina, né? Desses rolinhos, vai durar muito mais. Os meus já estão tá bem no finalzinho. A madeira já está começando a tocar aqui nessa base. Aqui, Vocês podem ver que já perdeu até a tinta. É, então, o meu não tem muito mais vida útil, não. Mas ainda trabalha, certo? Outra dica, pessoal. Limpeza. Essa máquina, vai, chega um momento. Essa aqui, inclusive, hoje, eu estou fazendo. Vou aproveitar para fazer. Tem que ser feita a limpeza aqui, ó. Nessas... Nesses orifícios aqui, onde as pistãozinhos correm aqui dentro, que, é a que segura a base da máquina. tá vendo que esse aqui tá até um pouco difícil de, de passar aqui. Isso aqui vai acumulando sujeira no dia a dia, que a gente lubrifica a máquina. Vai acumulando sujeira e chega um momento que a máquina fica ruim de subir e descer, fica pesada a manivela. O que, que é a dica? Tirar isso daqui lavar isso daqui. Um pincelzinho com, com um, um solventezinho e tal... Lavar e deixar bem limpinho, lavar também os guias aqui, que a máquina volta a ficar macinha, levinha para subir. Então vamos lá pessoal, o que é o ajeito técnico que eu fiz nessa máquina aqui, que deu uma sobrevida para esses roletezinhos. Nesse local aqui, você pode ver, aqui é um sistema de mola, que tem do rolo subir e descer. Tem dos quatro lados, tem aqui, tem aqui, e dos dois lados de cá também. Essa chapinha preta aqui, pessoal, limita a descida desse rolete. Então o rolete desgastou um pouco, ele, é, mesmo descendo tudo aqui, ele não vai dar tração na madeira. Certo? Então o que acontece? Eu percebi isso e, e, e vendo muita reclamação na internet, pesquisei tudo sobre a internet, não achei nada parecido eu resolvi desmontar minha máquina. Resolvi desmontar minha máquina pensando em até lubrificar isso daqui que poderia ser o, o problema. Mas aí eu descobri que essa chapinha preta aqui limitava é, a descida desse rolete. Então eu dei uma pensada, fiquei buscando solução o que, que poderia ser feito. O que, que eu fiz nessa máquina? Eu instalei calços para aumentar o curso desse rolete para baixo. Aqui dentro tem uma mola, certo? uma mola forte, que empurra esse rolete para baixo. Mas essa chapa limitava. Eu decidi aumentar o curso, aumentar o limite da, da, da, da, dessa chapa. Então foi o que, que, eu, que eu fiz. Eu cortei aqui, inclusive está né? já está pronta a minha máquina. Eu vou desmontar e vou estar tá mostrando para vocês. O é, que, que eu fiz? Eu cortei oito arruelas, tem que, tem que ser na gambiarra mesmo para fazer funcionar eu é, peguei oito ruelas da mesma medida, eu não sei se ela deve dar em torno de um mm, e meio a 2 milímetros e eu instalei como calço, comprei esses parafusos aqui tudo novo tanto é que tem dois aqui que ainda é os antigos que eu reaproveitei comprei esses parafusos novos, que eles também são de, complicados de tirar é são bem ruim de tirar comprei esses parafusos novos e coloquei o calço essa máquina tá funcionando dessa forma, já tem uns três meses ou mais é, a máquina melhorou, voltou ao estado de zero, puxando madeira normal é, e, e resolveu por enquanto. É claro que o rolinho vai ter que ser trocado, mas ainda dá uma sobrevida. Então eu vou bambear aqui, vou desparafusar aqui, vou mostrar para vocês como que foi feito. Tá? Então, a dica que eu passo para vocês... Não solta os dois parafusos de uma vez. Solta um de cada via, você vai afrouxar os dois, certo? Mas soltar de tudo, não solta os dois, senão você não consegue colocar isso aqui no lugar de novo, tá certo, pessoal? Vamos lá vamos ver se eu vou conseguir com a máquina Provavelmente vai ter que ser na chave. Ó, não, aqui tá beleza, tá saindo. Então aqui, ó. Vocês podem notar que essa chapinha aqui, ela é maior, ela, ela você se afrouxa, o rolinho vem acompanhando. Foca bem aqui ó, vou pegar uma chave fenda, uma chave Phillips que eu vou mostrar, olha aqui pessoal, tá vendo o tanto que esse rolinho abaixou? Do limite, à medida que eu afrouxei o parafuso, o rolinho, olha aqui ó, é igual uma suspensão, eu acho inclusive, eu acho inclusive que o meu possa aumentar o calço que ele ainda vai funcionar mais tempo, olha só, tá vendo? Eu aumentei o curso. O curso original dessa máquina, olha lá. É, ela é no máximo isso daí, ó. Eu coloquei um caos, ele subiu. Entenderam, pessoal? Então, eu vou estar tá retirando uma aqui. Como eu falei para vocês, não solta os dois lados uma vez, que vocês vão ter problema. Vou pegar até uma chave aqui para ficar mais fácil mostrar para vocês. Olha só o que, que foi feito. Uma ruela, deve dar em torno de um milímetro e a 2 milímetros. Tem que cortar ela aqui, tá? Porque senão ela não vai fazer o serviço só de calça, ela vai ficar batendo no limitador. Tá vendo, pessoal? Ó, pequenininho. Você vai cortar essa ruela, no caso são oito. Você vai cortar essa ruela e vai instalar aqui de calço Por baixo da chapinha preta, tá aqui, ó. Bem detalhe aqui a chapinha preta. Você vai instalar ela por baixo aqui ó, e vai apertar o parafuso. Vai fazer tem que ser roelas da mesma espessura. Tem que ser extremamente igual. Pronto aí ó. Você aumentou o custo da máquina. Originalmente ela vem ela, o limite dela é aqui ó reto onde está a ponta da chave. Isso, a chave passaria reatória hora que eu fizesse esse movimento aqui. Com o aumento que, que eu, com o calço que eu coloquei, ela aumentou aqui um, basicamente uns 2 milímetros de curso. Inclusive, é, eu acho que adquirindo esse parafuso aqui até um pouco mais comprido, para não, não ter risco de espanar a rosca pode inclusive dobrar esse calço que eu acho que vai funcionar. Entendeu, pessoal? Observação. Máquina na garantia leva para a assistência técnica. Certo? Não estou incentivando ninguém a Desmontar a máquina na garantia E mexer, certo? Só estou mostrando isso daqui Para dar um auxílio para quem Tem a máquina, já venceu a garantia E está com esse problema Ou se preferir, troca o rolete Mas esse rolete aqui é, Parece que é crônico dessas máquinas dá problema, certo? Então essa parte aqui É... Foi feito dos dois... Vou, vou até frouxar do outro lado aqui ver... Foi feito, dos, dos, foi feito dos, dos quatro lados. São oito parafusos. Olha aqui, pessoal. Nesse lado aqui, ó. Mesma coisa. Eu não vou desmontar. Tá vendo? Olha aqui. Olha o calço aí, ó. Tá? Então tá aí, pessoal. Outra dica importante, pessoal, dessa máquina. Essa máquina aqui a gente já fez uma, já, já desmontou ela desse jeito umas 4 vezes. Outra dica importante, de vez em quando, desmontar e fazer uma bela limpeza nessa máquina. Eu costumo lubrificar essa corrente aqui também. É, outra coisa, eu vi um, vi recentemente uma pessoa falando no YouTube que, que tem que lubrificar os ralamentos dessa máquina, bater óleo desengripante nos ralamentos dessa máquina. E eu não concordo com isso. Batendo óleo nos rolamentos dessa máquina, essa máquina é rolamento blindado. Você batendo óleo nesses rolamentos, você vai estar juntando mais poeira neles. É, eu acho que se os rolamentos são blindados, é rolamento blindado, lubrificação de fábrica. Agora, isso aqui é importante fazer. Olha só você o tanto de sujeira que está acumulado aqui dentro. É bom dar uma desmontada. Nem precisa tirar a máquina do lugar para limpar esse local aqui. Você pode só tirar essa capa. Você consegue uma chave Philips menor. Dá uma limpeza. Olha só. Você... E a minha máquina é bem cuidada. É soprada todo dia e tal. E olha para você ver o tanto de sujeira que acumula. Essa corrente aqui. É... Não sei se é necessário lubrificar. Eu não lubrifico. Porque eu acho que se eu bater um óleo aqui vai juntar muita sujeira. Entendeu? Já junta seca desse jeito. Você imagina isso daqui impregnado de óleo certinho pessoal? então para quem quem falou que tinha que bater óleo aqui no, no, no, no rolamento, que não sei o que que não puxava por causa do rolamento não concordo com isso tanto, tanto é que a prova que a minha máquina eu, eu fiz essa, essa ajuste aqui e ela funciona tá ok? pessoal nós vamos cortar o vídeo, vamos lavar a máquina lubrificar, lavar os, essas guias aqui, vamos limpar a hora que eu estiver montando a máquina, nós vamos gravar o trechinho do final da montagem e vou explicar o que eu faço no dia a dia também para manter a máquina tracionando bem e vamos testar a máquina, é claro. Beleza? Daqui a pouco está aí de volta. Pessoal, depois de limpo aqui, ó, o sistema de corrente aqui da, dos roletes tracionador, né? a gente já soprou, já fiz a limpeza aqui desses orifícios aqui onde corre a... Os guia aqui, vamos fechar aqui então Pra gente montar a máquina então. Tem um encaixe aqui Onde tem uns pinos Que tem que ficar encaixado Senão não fica Fica no lugar não Aí tá limpinha a máquina, aí agora a gente vai colocar um lugar de novo. Tem que... No momento que for colocar, é, colocar a máquina aqui no, nas barras aqui, tem que ter atenção para um lado não começar a enroscar antes do outro, certo? Não pode esquecer as molas. Retirei para limpar a rosca aqui, já fiz a limpeza também. Pode esquecer de colocar essas molas aqui. É o que faz, que ajuda a máquina a subir depois. Então vamos lá. É meio pesado, pessoal. Aqui agora tem que ser bem congentinho e observando para a rosca não pegar errado. Colocar um alicate de pressão aqui na, na ponta da rosca aqui porque não, a gente não consegue fazer com a com a manivela original da marca não vai fazer a primeira vez eu sugiro que tenha a ajuda de uma outra pessoa e depois depois que faz uma vez e depois fica é tranquilo de fazer aí você tem que ir enroscando aqui tem que ter paciência para um pouquinho de paciência porque é um pouquinho demorado eu sugiro lubrificar bem né é que eu lubrifiquei bem a, as roscas aqui tem tem bastante óleo. depois a gente dá uma limpeza, uma soprada boa na máquina porque se vem para muito poeira. né? logo que a rosca pegou aqui, aí a gente já vai fazer a instalação dos Dessa. desse, desse pistonzinho aqui. Vendendo, vendendo eles por baixo barco que chegou. preso com esses parafusos aqui. Ó. Parafuso Allen. Vem aqui. Fim, também resolve. Devido ao local do parafuso, a gente não consegue fazer o aperto sem esse ajeito que não, pessoal. Tá aí pessoal, colocado no lugar, então, pois é, vou baixar ela toda, verificar a regulagem se não ficou desnível entre a base e a máquina, tem como regular, a máquina tem como regular isso lá por baixo, na, nas correntes lá, é, se a gente notar o desnível aqui, a gente vai fazer a regulagem lá por baixo, tá ok? Daqui a pouco a gente já volta testando a máquina aí, pessoal, outra dica importante Sempre uso nessa máquina aqui de um ano para cá e melhorou demais o tracionamento dela. Isso daqui, ó, silicone spray, é é mágica isso daqui, ó. Você bateu na máquina aqui, ó, a máquina vira outra. É na serra circular é que faz uma diferença danada. O deslizamento da madeira é muito melhor, certo? Então vamos testar a máquina aqui, ó, pecinha dura viu, peroba rosa, vamos lá ver se ela ficou tracionando legal. rosa de demolição, madeira dura, máquina tracionando, beleza, vamos passar mais um aqui, pinos. Da gente pinos é macio, mas pinos é ruim de tracionar em qualquer máquina, tá? <SILENCIO> para cortar quase o limite dela Um Quase dois milímetros Vamos pôr ela pra desbastar muito pra gente ver então, Ó Esse gente vai conseguir aqui Não, baixei demais, ele vai bater na... Não, mas vai, vamos lá aí pessoal, a máquina com quase 4 anos de uso, não substituiu o rolete e está funcionando o tracionamento de boa, tá tranquilo. É, então se fizer o ajuste lá, vai ter a máquina funcionando bem, Vou jogar um siliconezinho aqui do jeito que eu expliquei, a máquina funciona muito bem. Vai ter máquina funcionando perfeito por muitos anos. E a gente trabalha aqui com muita prancha grande, a gente passa prancha de 3 metros essa máquina, às vezes até de 30 de largura. E ela tá, tá aí, tá funcionando 100%, beleza? Aí, qualquer dúvida pode deixar no comentário que a gente explica direitinho uh, sobre a dúvida que, caso vocês tenham.